Yao yao yao, yeah. Demorou. Ah, oh oh, oh, oh! Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Sangue. Galera quer ver sangue, então pode deixar Por isso mesmo agora eu vim manifestar A rebelião que está aqui dentro São anjos e demônios pelo mesmo sentimento É isso que acontece, nunca entenderá Por isso que sua vida hoje não se estenderá você se apagará igual a estrela no céu Porque você veio pra terra, mas não cumpre o seu papel Suave, melhor você parar de xerox Tranquilo, já não faz a rima de beatbox Se você não entendeu, eu sou clássico no caminho Uma mistura de MCD e Fernandinho Já que é beatbox, acabo nesse round Se você não entendeu, aqui você é fraude Entende que eu te quebro nesse round Nem só te mandar pro subsolo, você vai ser o MC Underground tem resposta do outro lado, 30 segundos violentos para Killet. Quando você quiser, DJ, solta a nós. Vamos junto, aê! aí Pelo amor de Deus, o Killet. Não chego na verdade, atrevo a linde, faz feat. Essa aqui é a cena, então sou um vagabundo. Eu vou mostrar pra você que eu te quebro no segundo. Então, cê fala muita merda. Momento vale a pena Que essa aqui é a fita, tá ligado Que você fica falando, vai me matar E tá armado O Bolsonaro que é a geração armada Mas eu vou me armar de livro e vou me livrar de arma Essa aqui é a cena vagabundo Então você respeita que você não é melhor Que ninguém no mundo uh, Termina a volta aqui, na voz violentamente Mata ele, truto Eu vou quebrar suas pernas, pode crer Aí perante a batalha vira saci pererê Pego o um tamborzão, pronto pra parar. Vai pular igual a perereca ou então vou peneirar Essa aqui é a cena, tá ligado? Que você não entende conversado. Porque eu vou chegando e represento o estado A semelhança de você e o pé é que é de chavado Então, cê tem que entender, bacana Acabou os seus 15 minutos de fama Eles não entendem o conversar Fama do que, Quilete? Fama de otário! <risos> e aí, Jorão, vai deixar? Yo, yo, 30 segundos de resposta para Jornal Violeta Sanguei, sanguei, sanguei, sangue. Aê! Cê tá ligado? Moleque, aqui não é só brincadeira Tranquilo, hoje você senta na cadeira Vai fazer valer a pena o momento de zoeiro Não faço valer a pena, faço valer a galinha inteira É isso Comporta. Cê tá ligado, mano, que agora abre as portas Vou virar um saci, que rima moderna Vou te dar rasteira, só com uma perna o que acontece... Agora que eu vou te, te chamar você vai ser amar de livro na batida Do que a dieta se amar de livro E não entendeu ele da vida Isso que acontece, toda vez é essa Você tá ligado, mano, que aqui é de conversa Só fala de fama Disso eu sei, é fácil julgar o meu sucesso agora Difícil é ver o que eu passei Calma, Calma, rapaziada 1x0, um terceiro round. Renan Duarte volta em 3, 2, 1. Terceiro também? 2x0, terceiro round para o Ímpar. Terceiro round, bate e volta. <risos> Kiret começa, bate e volta violentamente. DJ, solta a nós, solta o carro. Uou, uou, Vocês estão vivos, vocês não estão, carai. Vocês estão vivos, vocês não estão. Vem, vem, vem, vem. Te leva longe, mas te deixa lá sozinho Essa aqui é a cena Então agora que eu vou fazer valer a pena Porque, moleque, isso é um cuzão Cê tá ligando, se eu tivesse lá, eu estendi a mão O ego me deixou sozinho, enfim Se fosse pra ser seu amigo, queria ser sozinho sim Então, melhor você e expressar Tranquilo, que eu não que venho pra propagar. Olha só, moleque, é vietnã, sabe tudo de mim E olha que ele nem é meu fã Imagina se fosse, olha só, pivete mas, é, né? Mas quem que disse que eu quero ser o seu amiguinho, Você quer isso, então volta pra casa Toma seu dolinho, entendeu parceiro essa letra Você é faixa de casa, toma canela na faixa preta Faixa preta, fica quieto, na moral eu sou mais avançado do que seus netos Amigo do Dolly meu rapaz, prefiro batalhar com o Dolly. Meu... Você vai entregar o seu vacilão Se eu sacar minha peça vai subir igual balão Essa aqui é a fita, tá ligado camarada Enquanto eu vou soltando pipa, despicando a raia Na moral, vai sacar a peça Esse cara aqui ele só me estressa Suave é o enredo Que peça? Aquela de Lego de infância dos seus brinquedos? O round foi pra conta. Renan Duarte vota em 3, 2, 1. 1 a 0 pra Jonão. Voto do público. Quem gostou das rimas do Killet, faça barulho. Quem gostou das rimas do Jonão, faça barulho. 2 a 0 Jonão. Jonão, é na próxima fase, certo?